Já chegou? Qual o nome do furacão que passou nessa casa? Graças a Deus, ela não achou glitter. É Mirth. Cadê ela? Ela tava sentada aqui do meu lado. Pelo amor de Deus, Ives, cadê minha filha, Eu vou lá no quarto ver se eu acho ela. Propósito, meu amor, você ficou lindo. Com essa boquinha vermelha, essas unhazinhas vermelhinhas, tá? Né? Tá uma boneca. Hum. Uhum. gracinha. Uh. Uh. É? Ai, Hermes! Nossa, você me cansou, meu Deus! Ai, se eu tivesse que sair daqui agora dessa cama, eu ia levantar, igual aqueles bezerrinhos, não tem? Que acabam de nascer, que ficam com a perninha tremendo. Sei. Prazer, bezerrinho. <risos> ah, vai dizer que você não gostou? Não. Ah, tá. Eu gostei, eu amei. Hum. Eu amo, sabia? Amo, amo, amo. Nossa, você sabia que... que com você... eu aprendi a ser menos egoísta? Louco isso, né? E você também... me ensinou a melhor parte de amar, sabia? Hum. Olha só, Hermes. Vou te falar uma coisa, eu quero que você grave isso pra sempre, viu? Pro resto da sua vida. Assim, o oxigênio, a água, o alimento, isso tudo eu preciso pra sobreviver. Hum. Mas o seu amor, hum. esse eu preciso pra poder viver, maluco. É sério, é. Tá seu amor me faz mais forte, sabia? Hum. Eu te amo. Você não deveria ter dito isso. Ah, credo? Por quê? <risos> Porque com essas suas palavras me deu um, um negócio aqui, um, uma coisa aqui no meu peito, sabe? Uma ah, vontade é. louca. Hum, sabe de fazer o quê? De quê? O segundo round. Ah, é? Vamos? Vamos. Ó. Ah. Oh. Mas vai ter que acabar comigo de novo. É, é claro. Ah. não como você sobre isso? Não é uma processão simples assim, você precisa ter paciência. Não, Vitor. A fisioterapia não tá adiantando de nada. Eu vou ficar preso nessa cadeira para sempre. Sabe, um ano e nenhum progresso. Não diz é isso. Você precisa acreditar que esse milagre vai acontecer e você vai voltar a andar. Vitor, milagres não acontecem. Crenice é perda de tempo. Dá licença. Deixa eu ver se eu entendi, você tá querendo dizer então que o Vitor não gosta de sexo, é isso? Não, não, não distorce tudo também, tá? Não é que ele não goste, é que ele não tem muita prática, sabe? Não uhum. pratica tanto isso. Sério? Oh. Mora pra escanteio, chuta pra fora do campo, sério. Pelo amor de... sério? Ah. Se, se o Hermes não me dá aquilo que eu tenho de melhor e o que ele faz de melhor, e na hora, amor, ó, oh, very, bota pra fora, fala reserva! Faça Entra em campo, assume, bota a bola na marca, chuta pra dentro, faz o gol. Eu acho grita que já entendeu. Isso. É, <risos> amor, e tô falando sério, sério mesmo. Tá bom, Ian, mas sem radicalismo, tá? Por favor. Marcos, olha, isso é uma situação muito delicada, sabe? A gente não tem como te ajudar. Mas conversa com ele, vai. Sexo é algo tão bom. Ui! É amor, só de falar, sabe ver. Virou até o olhinho, né? Nossa, amor, virou olho que você pegou, catou? Ih, é. loucura! Bom, se ele não tem praticado como deveria, é porque alguma coisa de errado, você não acha? Não. Será que ele não é impotente, gente? Aham, Impo uh -huh. você também é, né, querido? Impotente de pensar, louca! Você não viu que o Marcos acabou de falar, que, que, que a ereção do menino tá em dia? Ih, gente, qual é o problema? Não tá, não tá em dia, Marcos? Tá, não ó, não olha não. só, o negócio é o seguinte, deixa eu falar, olha só. Eu acho, só acho assim. Que o Marcos ele está precisando de uhum. eu, eu deixei até por aqui porque o Hermes viajou e que eu, eu shh, Fica. Eu acho que o Marcos está precisando de um novo encontro com o Brian. Ian, o que, que você tá fazendo com isso? Ah, o quê? Tá escovando o dente, Rafael? Tá doida? Né? Nossa senhora! O que, que a gente faz com isso? O que, que a gente faz? Você gente tá esquecendo? Ai, Peraltinha! A gente não... faz loucura isso! Para! Não, não, deixa, deixa eu falar, é sério, olha é só. O negócio é o seguinte: assim. do Antote. Sai, tira, para essa sonhada Olha só, deixa eu te falar <risos> Então, olha só, ó, Rafa, é o seguinte ó, O Marcos, ele, ele me devolveu o Brian O, o presente, né, de, depois que O, o, o Vitor e ele passaram a ter uma vida Sexual mais saudável Assim, mas diante da, da, da, das gracinhas Do, do Vitor, eu acho que você Poderia voltar a ter um relacionamento sério Hashtag, postei no Instagram Com o Brian o, Gente, o Brian é sério, o Brian é um ótimo namorado O, o Brian, ele, ele, ele não te estressa Ele não nega. Para, seu louco. Fogo. E outra coisa, amor. O Brian não te liga no dia seguinte para poder encher a sua paciência. Né, Brian? De papai. Calma, amigo. Calma, que eu primeiro vou conversar com o Vitor. Uma conversa olho no olho. Tem o meu apoio, tá? E tem também o meu pinto. E an... O Brian, de borracha, pirulito, sabor látex. Maluca. Aqui, deixa eu falar, gente. Agora é sério. É... <risos> Eu vou tomar um banho porque eu tenho que trocar de roupa, eu levo vocês e eu ainda preciso ir na reunião da Michele porque senão ela vai me matar, ela vai... Ai meu Deus, você vai comigo ou não vai? Vou, tô com saudade daquele pessoal lá. Então ótimo, ó, fiquem à vontade, se quiser liga a televisão, se quiser... Faça alguma coisa, dá alguma coisinha pro Marcos comer, tá? Eu vou tomar um banho, eu e Brian, e eu volto. Se o telefone tocar, atende que pode ser o Hermes, tá? É, é, é, Ian... Assim... Só por segurança... sei, né? Vai que o Vitor não apareça... É, você não pode deixar o Brian comigo, não? Você já tem um jogador. <risos> ah, Marcos, Papinha. você não vale nada. Tá bom, Marcos. Olha, o Brian vai ficar todinho pra você. Ai, Brian. O que foi? É que o Rafael ele tá numa pegada, entendeu? Mas, amor, vou te falar, o dia que você der uma <risos> Meu Deus! Ah, eu matei um cara! Eu atropelei alguém! Atropelei? Você devia ser preso! Isso aqui é uma via familiar, sabia? Tem criança correndo aqui! Olha só, eu, eu sabia! Eu sabia! Só que o problema, a diferença da criança pra você é que a criança ela não se joga na frente do meu carro. E tem mais, eu, eu, eu, eu, eu, eu ofereci ajuda, não ofereci. É, eu já falei que eu tô bem, pode ir embora. Eu tentei. You gotta get up and try, try. Pink, aquela cantora maravilhosa. What about us? Não conhece, né? Enfim, é. desculpa, eu, eu, eu, eu, eu tô indo, tá? Nem ralou. Nossa, que Ei, aí? Aqui, deixa eu... O que, que foi, cara? É, assim, é... aqui tem as minhas redes sociais, tem, tem, tem, tem, tem telefone, tem, tem é, a empresa, endereço. Se caso você precisar de alguma coisa, vai que, que, que, que fraturou um osso, é, um femo, um, uma clavícula, um queixo, um joelho, né? Vai que quebrou e não tá. percebeu. Eu quero ajudar, é só por isso. Eu tô tentando ajudar. Tá? É só isso. Desculpa, mais mais uma vez Tenha um bom dia. Deus tá olhando. Iambenas é um grandes coisas. Pa pa pa, meu. Leila? Meu Deus, Leila, que saudade que eu tô de você, mulher! Ai, eu, eu sei, eu sei, não, não, não, não briga, eu sei, eu tô devendo uma visita na Itália. É, mas as coisas não tão tão propícias pra eu ir dar um rolê na Itália. Como é que é? Você tá no Brasil? É o quê? É trabalho? É passeio? Férias? É o quê? Como assim, Leila? Tá me zoando, né? Para, fala sério. Le Leila, calma. Calma. Você tá onde no Rio? Não, eu, eu tava chegando pra poder resolver umas coisas da escola de tia... Não, a, a, a Michelle não sabe que eu cheguei... Leila, calma. Faz o seguinte. Eu, eu vou avisar a Michelle que eu não vou poder ficar pra aula e eu vou te encontrar. Não, mas é claro que não. Você é mais importante que a minha aula. Fica calma. Eu sei que você tá precisando de mim, Leila, eu tô conseguindo, eu tô conseguindo escutar suas lágrimas caírem. Fica tranquila, eu já chego aí, não sai daí. Tá, beijo. É só o que me faltava, gente. Mas essa agora, Leila? Meu Deus. A gente queria falar com a Michelle, ela se encontra? Ah, mas a Michelle ela não se encontra no momento. Mas eu posso avisar que você esteve aqui Mas ela marcou comigo a reunião hoje. Então, mas a Michelle teve um grande contratempo e ela não vai poder atender. Volta ano que vem. É, quer, é, quer dizer, é, volta semana que vem. Isso, ou melhor, liga. Isso, liga. Liga que aí você consegue falar diretamente com ela melhor. Tá bom, querido? Claro. Tchau, tchau. Francamente... Deixa eu logo que a Flora me matar. Ai, garota! Que que tá acontecendo aqui, Michele? Nada que seja da tua conta. Michele. Que, que eu cheguei a ficar escondido aqui atrás. Já de é a quinta vez. Só essa semana que veio o hum. povo aqui atrás de você. Essa gente granfina, Michele. O que, que tá acontecendo? Que treta que você tá se enfiando, Michelle? Não tem treta, não, acusada. Ah, eu, e Vem lá se sou eu, mulher de carteira. Michelle, quem é esse povo? Quem é essa gente, Michelle? O que que você tá se metendo? E aí, o maluquinho, Devorou hoje, hein? O do marido, Ibis, ele tá lá embaixo, ele falou que a babá da Mirti, nossa filha, tá aqui. Você viu alguma babá perdida? Então, eu sou a babá. Não, não é? Sou sim, aqui. Eu tenho uma carta de recomendação. Apesar da pouca idade, eu trabalho desde muito pequeno, cuidando de criança. Pode ler. É da casa onde eu trabalhei por sete anos. É... O que foi? Tá tudo bem? Então você é a Maria? Isso, me chamo José Maria Neto, mas você pode me chamar de Zé, de José, de Maria, ou de Mazé, como minha tia me chama. Engraçado, eu, eu achava que babá era profissão feminina, sabe, de mulher. Sério? Século XXI, rapaz, não existe isso de homem de mulher. Todo mundo capacitado trabalha com aquilo que ama. Eu amo ser babá e amo cuidar de criança. Apesar de ser homem, na teoria, porque na prática... Mas isso não vem ao caso. Pode ver minha carta. Tenho certeza que você vai gostar do meu trabalho. Sou uma das melhores babacas que você já viu. E como é? Vem, meu amor, tô te esperando. Saudade de tu. Hum. Ai, ai, ai, ai, ai, não acredito. <risos> ai, ai, ai, ai, ai, vamos lá pessoal como é que vocês estão meus amores todos do blog do ursinho carinhoso estão preparados esse é o seu blog do seu blogueirinho então pessoal a gente está aqui para falar de um assunto muito importante que é a doação de sangue a gente precisa ajudar os mais necessitados né, então se você consegue ajudar vamos fazer isso né vamos ajudar o próximo, então agora a gente vai ver aqui, eu tô com as enquetes olha, eu já andei dando uma olhada aqui vendo as perguntas, e vocês estão bem tarados, né? Vocês querem saber como um cadeirante faz sexo. Portanto, eu quero monólogo para a próxima aula. E pronto. E aquele que inventar alguma desculpa, tá fora. Gente, Michelle Carrasca, tá né? Você não viu nada ainda pro Não hum, Tá, Michelle. Mais algum recado? Mais alguma novidade? Não. Clássica dispensada e eu quero monólogo pronto, de preferência drama. Ui, adoro! Ah, antes que eu me esqueça, temos uma novidade que eu acho que vai ser bom pra vocês. Opa, 20 da mensalidade por um ano? Ah, já sei, a gente vai cantar no municipal. Ah, e tem algo melhor, amor. O Bruno Galhaço aceitou fazer parte da peça, vai Ah, não viaja tanto, né? Não, bobo, Vocês querem deixar eu falar? Claro, fica à vontade. Recebemos o convite de um diretor que pediu o material dos alunos aqui da Escola Michele Caramba. Hum. Material pra quê? Olha, amor, eu tô falando até fazer filme pornô, hein? Luca, vamos, tira a roupa. Bora, bora. Para, louca, doida. Ai, louca, gente, louca. a gente vai presenciar uma brother, é isso? Não tem certeza, vai ser, uma boa. Vai, brother, ah, brother, gente, brother. Como pensa, fala brother. asneira, gente? Quanta asneira. Ah. Material do novo aluno selecionado vai se estrelar, nada mais, nada menos, que a próxima novela das sete. Epa, Ipa, Maricá. E yeah. aí? Opa! Oh, opa! Oh, oh, não é opa não. Epa, epa, epa, tá. maricá. Ah, eu, eu vou tá eu vou botar. Você não vai dar é, epa, epa, maricá? Você vai gravar maricá? <tos> como se em outro lugar, eu não queria que o Ian visse a gente. Tá, sou bem. O isso? Calma, o que está acontecendo? Depois eu explico, eu não posso, eu não consigo. Calma Vitor, você está nervoso. O que eu te fiz? Não... Eu preciso ir, licença. você me assustando? Tá tudo bem? Tá. Não, assim... Não. Vai ficar! É o seguinte, ó, eu, eu vou te mostrar uma coisa. Eu só preciso saber se foi você que fez o um negocinho. Tá? tá, o quê? Então... Vai parecer estranho, mas eu só preciso saber se, se foi você. Eu vou te mostrar e você vai entender. Presta atenção, olha. E, e vê se foi você que fez isso. o que você achou? Redondinha. Gui, me, me, me respeita. Ó, oh, eu preciso saber. Tá, desculpa, mas. Por que você tá me mostrando sua bunda? Tem uma marca. Foi você que fez? Não. Quem é, garota? Não Michele. dá nem tempo. Fala! Michele, o pessoal da TV ligou e eles já sabem qual que eu no um teste. A TV ligou? Sim, sim, ligou. A TV Sai, Sai. Michele! Sai. Michele, espera! Vem, garoto! É. A gente tá aqui junto com você, sabia? A gente. teve. Ai. Ai, gente. Ai, nossa! Ai. Ai, que pesadelo horrível! Amigo. Fica calmo. Amigo, você vai precisar ser forte. Pode entrar! Oi? Você? gente, acho que a gente vai morrer de esperar, pelo jeito o Ian não vai dar as caras na empresa hoje. Ele não disse que viria? Falar ele sempre fala, só que nunca vem. Gente, como é possível, né? O Ian abusa da sorte. <risos> pra começar, o Ian não abusa de nada, eu sou dono desta merda, eu posso chegar a hora que eu bem entender, ok? Obrigado. Hum, esse é meu patrão. Seu não, nosso patrão. <risos> patrão e futuro presidente, presidente dessa empresa. Não gostou, meu bem? Pede é o impeachment. Vamos lá, gente, fala, o que, que tá pegando? Rafael, você me tirou de casa pra quê? Tinha que botar essa roupa que meu pai tá aqui, gente. Olha, eu vou te falar, hein. Se for pra falar que não sei quem pediu conta, que não sei quem pediu demissão, o caminhão não chega Rafael, eu vou jogar uma bomba aqui dentro, vou explodir esta merda e vou ver tudo da Itália. Vai.